E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, vamos mostrar quando não temos ganhos com o comércio. E, para isso, vamos imaginar que estamos em um mundo muito, muito simplificado, onde temos apenas dois países, o país A e o país B. E cada um deles é capaz de produzir maçãs ou bananas ou alguma combinação entre elas. E aqui temos uma tabela que mostra que Se o país A dedicar todo o seu empenho para produzir maçãs, ele consegue produzir três. E caso ele dedique toda a sua produção a bananas, ele vai conseguir produzir seis bananas em um dia, enquanto o país B consegue produzir duas maçãs em um dia ou quatro bananas. Sabendo disso, quem tem a vantagem comparativa nas bananas e nas maçãs, e como podem negociá-las. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente pensar a respeito disso. Vamos lá, então. Quando estamos pensando em vantagem comparativa, o que queremos saber é qual é o custo de oportunidade de produzir uma maçã ou uma banana em cada país. Deixa eu colocar isso aqui, então. Custo de oportunidade. Então, qual seria o custo de oportunidade de uma maçã no país A. Bem, para produzir três maçãs, eles vão ter que deixar de produzir seis bananas. E isso significa que, por cada maçã, eles estão desistindo de duas bananas. Então, o custo de oportunidade de uma maçã é de duas bananas. E o custo de oportunidade das bananas vai ser o oposto disso. Então, meia maçã por banana. E seguindo para o país B, podemos fazer um cálculo semelhante. E qual é o custo de oportunidade das maçãs do país B? Uma maneira de pensar a respeito disso é, se o país B produz duas maçãs, então, ele precisa desistir de quatro bananas, que é o mesmo que desistir de duas bananas por maçã. Então, o custo de oportunidade de maçãs no país B é de duas bananas por maçã. E qual é o custo de oportunidade de bananas no país B. Para produzir quatro bananas, esse país vai ter que desistir de produzir duas maçãs, correto? Portanto, o custo de oportunidade vai ser meio maçãs por banana. E note que é interessante. Ambos os países têm o mesmo custo de oportunidade de maçãs em termos de bananas e o mesmo custo de oportunidade de bananas em termos de maçãs. Deixa eu escrever isso aqui. Quando temos o mesmo custo de oportunidade é então não há vantagem comparativa em qualquer um. Portanto, baseado no nosso modelo, conseguimos concluir que não há ganhos com o comércio e podemos pensar nisso de outra maneira. Talvez vai ficar mais fácil de entender. Deixa eu colocar aqui um eixo de coordenadas aqui, o eixo vertical e aqui, o eixo horizontal. E vamos ter o eixo das maçãs por dia, bem aqui no eixo horizontal, e aqui, o eixo das bananas por dia. E se você olhar o país A, veja que se eles colocam todo o empenho de produção nas maçãs, eles vão conseguir produzir uma, duas, três maçãs por dia, correto? Mas se esse mesmo país A dedicar todo o seu empenho na produção de banana, eles vão conseguir produzir duas, quatro, seis bananas no total, correto? Deixa eu até colocar as outras marcações aqui no meio também. E você pode fazer isso para ficar mais fácil construir esse gráfico, tá? Então, se o país A coloca todo o seu empenho na produção de bananas, eles vão conseguir produzir seis bananas. Com isso, a curva de possibilidades de produção, assumindo que é uma troca linear, vai ser algo mais ou menos assim. E a inclinação dessa reta representa o custo de oportunidade. Ou seja, se aumentarmos as maçãs em 1, um, estamos diminuindo as bananas em 2. Por causa disso, temos uma inclinação igual a menos duas bananas por maçã. E a inclinação é negativa porque a reta é decrescente. Então, esse custo de oportunidade está indicando que toda vez que eu queira mais maçãs, eu preciso desistir cada vez mais de bananas. E pensando no País B, eles podem produzir quatro bananas, ou duas maçãs, ou até mesmo as duas, desde que desista de alguma quantidade pela outra. E a curva de possibilidades de produção é mais ou menos essa que tem a mesma inclinação da outra, ou seja, o custo de oportunidade é o mesmo. Por causa disso, podemos concluir que não há um ganho com o comércio entre os dois países. Lembre-se, o objetivo principal da vantagem comparativa e do comércio é que ambos países se beneficiam. E como vimos nesse exemplo, existem situações em que dois países não se beneficiam porque têm o mesmo custo de oportunidade. E, claro, pode até haver casos onde esses custos de oportunidade são diferentes e não há um ganho de comércio entre esses países. Quem sabe os países não conheçam o custo de oportunidade um do outro. Ou então, um país não queira produzir bananas ou coisa do tipo. Mas o mais comum para não ter ganhos com o comércio é o custo de oportunidade de ambos os países serem iguais. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!